Me anomo estas Heloísa, Helena, Portugal, Riso, Tomás Melodias uhum. em Barretos, São Paulo La Libra la Estranga Tico. Consentite Boni, vivolas dorlote min Que vazam-me estus ancora o infano Eta infano survia assim. Que um vitenos e enamano, Boni, dolulo, caivarto min, Joy, promia, balbuta, babilo, Cai, anta o tio, Savigardo min, De malagrabla, mordilo, Esto completa la comete, que eu pupeton de povas minxmink, sede, me petegas, prolabona de dono num álcool por drink.